Esse rap é pra branco, pra preto, pra pardo Eu não sou Leandro, mas eu troco Leonardo E fazer isso aqui é o que eu desejo almeja uma dupla Não estamos falando de sertanejo Nem do João do Sul essa é minha culpa, vivo meus parceiros, falando na cultura O que é de rua também tá na galeria, na galeria batalha central veio da periferia Eu gostei do seu beatbox, não lembro, é um hip-hop, mas vou fazendo igual o hip-hop Surpreendendo, e esse é o um empate. não é artificial é igual o sangue de chocolate Quem entende se deve entende, fazendo rap que vem da mente, que e as essa é rima improvisada Agora é sua hora, então solta sua rajada Bom, agora... <risos> Vou mandando rima. a minha rima e fico nervoso Mandar uma rima, isso é, é vocabuloso Olha só, segue no estalo Eu vou mandando um improvisado, sim Nesse jeito, na batida Desse jeito que eu mando a minha rima Eu sei que falei rima três vezes Mas eu falei de novo agora São quatro vezes <risos> <risos> eu um beat favorável Mas você tá ligado que tá mais favorável que o lado? Olha só, eu sei que eu buquei, Mas não dá nada, eu não parei Eu continuei, sim Nesse beat pesado <risos> Eu vou mandando o improvisar Aê!